ela não tem relacionamento com a botija, ela está vazia, como ela está vazia, os filhos estão tá vazios, como os filhos estão tá vazios, os vizinhos estão vazios, por falta de um se relacionar com a, a botija, que é o Espírito Santo, vai todo mundo com vazio em casa, a vizinhança está sendo afetada pelo vazio de algumas pessoas aqui, e Deus colocou Encha a terra. Encha a terra. Adão, encha a terra. Noé, encha a terra. Abraão, encha a terra. terra. Abraão, eu vou te levar para uma terra queimando a leite e quando ele chegou tinha fome. Onde que estava o leite e mel? Salomão fala em cantares quatro Leite e mel, minha noiva, estou debaixo da tua linha.